Viu? Viu só? Tô vendo, sim. o que que adianta ele ir, se nós só temos na bagagem um bando de sonho miserável? Oh, Nido Oh, Nido Pra quem sonha, Nido o Impossível é só mais uma das infinitas possibilidades. De almoço aqui, só tem eu e tu. <risos> tu come eu como tu! Não tenho medo da morte, não, Nildinho. Né? Tem medo que vem depois. Nildinho, o amor, Nildinho, ele, ele tem que ser sorte, Pelo amor de Deus, não me mata que eu confiei muito em você. Ó. Não confie em mim. Eu tenho certeza, Nido, quando tu nasceu, a parteira arrancou tudo o busto da tua mãe. Te deu um tapa no meio da bunda e disse: Esse é corno! Opa! Quando é que a gente vai chegar? Em algum lugar? É melhor a gente continuar se carregando cheio de dúvida do que se perder pelo caminho dos covarde! Se te contar um troço, tu. Tu promete que não conta pra ninguém. Oh. Eu sou Deus! Eu sou Deus! Por todo mundo no mundo tão. Eu vou enfiar essa faca no teu brigo! Eu vou! e Vai ser agora, homem! Sonhar é fácil, é difícil é saber qual é a parte de tu mesmo, verdadeira que tá sonhando e dar os ouvidos só pra ela, porque às vezes a parte da gente tá sonhando, sabe qual é? É a vaidade, é o medo. Eu queria muito era sonhar essas histórias que você sonha.